E aí, pessoal, aqui é a Paloma e hoje eu vou contar a minha história jogando videogames. Espero que vocês gostem. Esse vídeo foi sugerido pelo inscrito Emílio. Abraços e obrigada pela ideia, Emílio. Então assim, desde criança eu sempre fui meio doidinha. Eu brincava de várias coisas. Eu pegava as bolinhas de gude do meu irmão para brincar, eu e eu com as minhas irmãs. Então assim, ele escondia lá em cima do forro e eu e minhas irmãs subiam para pegar essas bolinhas e ele sempre contava e nunca dava a contagem certa sempre faltava que a gente perdia as bolinhas dele e ele ficava nervoso com a gente é, meu pai com o tempo ele deu uma bicicleta e a bicicleta também não era nova assim sabe mas a gente eu e minhas irmãs ganhar cada uma ganhou uma bicicleta e a gente andava com tanta alegria porque assim eu subia, eu ia para as ruas, as ruas bem inclinadas, aquela subida bem inclinada, e eu não tinha às vezes freio, faltava o freio. Eu ia lá, colocava o pé e achava o máximo, né? E fora que quando a gente caía, a gente era bem zoado assim com os moleques da rua, mas a gente também não ligava muito, a gente chorava e depois voltava normal a brincar. <risos> No videogame, eu iniciei vendo os meninos jogando no fliperama junto com as minhas irmãs. Meu irmão também ia é, no fliperama, mas a gente sempre ia quando ele ia embora, senão ele batia na gente. E ficava eu e minhas irmãs assistindo. Quando a gente conseguia dinheiro para comprar a ficha, mal jogava que perdia. Era assim. E isso quando a gente não roubava as fichas do meu irmão, que ele tinha ele escondia, né, às vezes pegavam as fichas ele escondia na gaveta, a gente pegava e ia toda feliz lá pra brincar é, um dia minha irmã mais velha, ela casou e ela e o marido dela jogavam muito Play 2 era uma festa quando eu ia na casa dela, porque tinha vários jogos e eu ficava brincando com ela até que eu comecei um pouco mais à frente a namorar e meu namorado, na época, tinha também o um Play 2. E eu ficava, aí eu continuei a jogar, nossa, achava o máximo. Aí eu ficava jogando Street Fighter, e não demorou muito quando saiu o Play 3. Aí foi... foi uma festa, né? Ele comprou assim que saiu, porque ele tinha um amigo americano. Então ele comprou assim que saiu o Play 3. É, daí foi quando tudo começou de verdade no Street Fighter 4. Assim, é, ele não tinha dó pra jogar comigo, ele não deixava a tadinha dela, vou deixar ela aprender, não, ele jogava normal, e eu só apanhava, foi quando eu decidi pegar o cara mais forte, maior do jogo, e aí eu falei, agora você vai ver. E ele nem ligou, ele ficava rindo na minha cara e pegava os personagens que tinha magia. Por exemplo, ele pegava o Ryu, o Sagat. Até com a Shu-Li eu perdia. Era um roubo, gente. Vocês não fazem ideia. Depois, e assim, de tanto eu ficar perdendo, perdendo, eu comecei a aprender os golpes do Zangief. Porque eu não, não conseguia, assim... Eu não, não mudava do personagem. Eu sempre ficava com o Zangief. E aí foi quando eu aprendi a dar o pilão foi quando eu aprendi a usar o verdinho que na época tinha é que é o green, green hand o nome dessa desse golpe dele e eu falo que é o verdinho a magia do verdinho que eu usava muito nossa e ajudava bastante essa magia e eu, eu sentia falta viu até hoje eu sinto e assim brincando com ele era eu perdendo eu, eu ganhava eu ganhava uma, uma vez, e ele ganhava 20, 30 seguidas, tipo, era um roubo, gente, vocês não fazem ideia do roubo que, eu, que, eu, que era, de tanto eu ficar jogando e perdendo. Mas, é, como eu era nova também, às vezes eu, eu bebia, às vezes eu me empolgava, falando não, agora você vai ver, agora você vai ver, e nunca, nunca ganhava, né. E passava, né, com o tempo, e aí eu fui me acostumando a jogar com o Zangieffi. É, foi quando, nessa época, é, comecei a assistir os campeonatos. Me lembro até hoje, quando eu vi o Snake Eyes jogando. Nossa, eu torcia muito por ele. E foi foda quando ele foi campeão. Vixe, nossa, foi o máximo. Quando eu, ele foi campeão, eu falei, nossa, o cara joga muito e tal. Daí eu comecei a jogar online pra testar. Porque eu falei, não é possível que eu só perco, só perco. Aí eu comecei a testar, né? E eu vi que não era tão ruim assim, que eu conseguia vencer. Aí todo final de semana eu brincava. E com o tempo eu fui me acostumando com os golpes do Zangief, com os golpes dos outros personagens e com o jogo. E brincava também com outros amigos, que eu também, de vez em quando, eu ganhava também. Que eu falei bom, não tô tão ruim assim. Quando saiu o Play 4 e a Capcom anunciou o Zangief, nossa, meu, foi uma maravilha de emoção. Eu fiquei tão feliz no Street Fighter V que ele tinha saído. Eu achei no início que o, o Zang era muito lento. Porque eu estava acostumada a jogar com o outro, né? E aí, com o tempo, eu fui me acostumando com os golpes do, do Zang F, do novo, né? No novo que eu falo que eu já não estou... Tô... <risos> Mas tão novo... E aí é, eu já não usava mais o verdinho e comecei a usar mais o pilão de cima Então teve alguns golpes assim que eu vi que também favoreceu Que não foram tão ruins assim é, daí como, como eu fui me acostumando com o um pilão no ar E por isso que hoje eu jogo assim por diversão Eu erro e não ligo muito Porque eu já passei tantas coisas, gente Que percebi que não vale a pena ficar brigando E querendo ser melhor que o outro, entendeu? E quando é para perder, perdeu E também tem um momento seu Às vezes você não tá bem naquele dia E acaba também perdendo então, pessoal, é, esse é um pouco da minha história com os jogos. E quero agradecer a todos vocês que têm me acompanhado, os inscritos, nos comentários, nas curtidas, que tudo isso me motiva a continuar e melhorar cada vez mais. Obrigada e desejo para vocês uma, é, uma boa festa, você, para vocês e para suas famílias e um Feliz Natal. Forte abraço, beijos e até mais. Tchau! Thank you.